No programa de hoje trazemos um roteiro de inverno maravilhoso. Fomos até Campos do Jordão. Música Campos do Jordão é um município paulista na Serra da Mantiqueira. Com pouco mais de 1.600 metros de altitude, é a cidade mais alta do Brasil. Campos é chamada de Suíça Brasileira pela sua arquitetura e pelo seu clima frio. Música Hospedamos-nos no Cris Park Hotel, que fica no Morro do Elefante, ali pertinho do teleférico. Dos seus 1.760 metros de altitude, o Cris Park oferece uma deslumbrante vista panorâmica. paisagens deslumbrantes, Campos do Jordão oferece também uma gastronomia maravilhosa e lojinhas cheias de personalidade. Vamos começar o nosso roteiro pela Guido Couros, tradição em Campos do Jordão. No, no. Ô, oh, Malu, primeiro queria te agradecer estar aqui, bem-vinda. Eh, sim, campo, em Campos de Jordão, somos a loja mais antiga, eh, especializados em couro. Estamos há 30 anos no mercado, toda uma história junto com Campos de Jordão, com toda essa mudança da cidade. E a gente trabalha aqui, tentando trazer para os nossos consumidores o melhor que tem no mercado de artigos de couro, sempre estando na vanguarda. Né? Na parte de artigos, estando na moda, mas eh, hoje foco total no conforto, eh, na qualidade e a gente está com esse perfil há muitos anos, trazendo... Eh, isso, é para os consumidores. Bom, a roupa de couro, ela muda também, assim como todas as outras, com as estações, as tendências, a moda. Você estava me mostrando umas peças lindíssimas em couro de cabra agora. Sim, nos últimos anos, o que vem muito forte é couro de cabra, que é mais leve, mais elástico. Então, você não sente no corpo aquele couro pesado, né? Ele é uma prenda mais, que não te prende. É super confortável, hiper durável e é um produto top. É, assim, de, de jaqueta de couro, de acabamentos sensacional. Bom, além da jaqueta, você tem aqui botas, sapatos e bolsas também, né? Se pensar em couro, tem. vem na Guido. Aqui <risos> temos tudo que você pode sonhar em couro. Temos calçados, trabalham, como casim, uma, trabalham com a VIRS, parceiro há muitos anos. O melhor que tem de mocassines em couro do Brasil. Bolsas modernas, com estilo eh, atual, muito bem feitas, você vai estar bem em qualquer lugar com a bolsa da Crisap, trabalhamos com eh, malas, pastas, executivos, não encontra mais pastas hoje, nós temos pastas, ainda vendemos pastas de couro, temos eh, calçado, bueno, botas longas, curtas, que mais? Carteiras, cintos, chapéus, que são acessórios, também trabalhamos com acessórios, e sobretudo coisas de inverno, que são cachecões de pachiminas, e isso que faz nossa, nosso perfil da loja. Tem gente que compra um ou dois casacos todos os anos, e hoje pode comprar também por internet. Ah, tá. né? porque estamos né? Sim, já estamos, temos, temos site há muitos anos, mas eh, modernizamos agora, estamos lançando, uhum. inclusive, hoje, nosso novo site, guidocoros.com.br Guidocoros.com.br E pode fazer as compras através de, do site direto, modificamos o site, ficou mais moderno, mais fácil de, de fazer as compras, e nos atualizamos com todo o que demanda desse tempo, né, de Covid. Então, obrigado, Ted. Obrigado a você, Malu. Tudo de bom, muito obrigado. Depois de ver essas peças lindas lá do Guido Couros em Campos do Jordão, vamos visitar a Hortelã Tricô e ver as peças em tricô de fabricação própria. tem diversas peças, de vários modelos, várias cores, tem para todo mundo, todos os gostos. E a moda muda anualmente, as cores? Sim, sim, anualmente a gente sempre traz peças diferentes. Esse ano tá super colorido, tem muita coisa legal, muita tendência e é só melhorar, né? Fala um pouquinho da marca, ela é uma fabricação própria, tá há quanto tempo aqui em Campos? Então, a gente tá há 16 anos no mercado, né? E é fabricação própria, a gente tem preço de fábrica, e a maioria das peças são todas exclusivas nossas mesmo, da Hortelatricô. Vocês têm um desenhista que faz toda, toda a isso, criação? Isso, isso mesmo. Algumas peças são, são nossas mesmo, que a gente mesmo fabricou, e algumas né, já são tendência, tem bastante moda, né, que agora está super em alta... Bom, e quem quiser comprar tricô não precisa vir para cá, não precisa, é bom sempre vir, sim. mas pode também comprar lá de casa, né? Sim, sim, a gente tem o nosso site, que é www.orteletricô.com.br. tem muita coisa legal. E o, e o Instagram, também tem lá umas para pra gente ver? Sim, tem o nosso Instagram, que é arroba e tem bastante coisa legal, a gente dá várias dicas, então tem dicas de look, tem dicas de peça, tem bastante coisa legal. Bom, e quem vier pra cá, Boulevard Geneve. Isso, Boulevard Geneve e tem várias outras lojas aqui. Inclusive tem infantil, outlet, também tem bastante coisa legal. começar o nosso roteiro gastronômico por Campos do Jordão. Primeiro vamos conhecer o Café Terraço, um lugar que reúne boa comida e história e é comandado pelo chefe Augusto e sua esposa Vânia. Prazer é todo meu receber vocês na minha casa, uma honra. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, do café terraço, da minha gastronomia. Né, vamos começar com a massa, que é uma massa com 8 horas de levão própria e descansa mais 24 horas para depois eu servi-los. É, a mozzarella é exclusiva, produzida em luminosa e brasópolis, que é uma receita minha com o mestre Grigero. Né, não é não muito amanteigada, nem muito seca, ficou no meio ali, meio italiana, meio brasileira, vamos dizer dessa forma. Né? e eu prezo muito a matéria-prima regional. O que eu não posso produzir na minha horta, que eu tenho aqui, que eu tenho uma horta orgânica, e o que eu não consigo plantar e produzir, eu procuro tudo que é regional. Igual meu que é produzido em São Bento, meu tomatinho cereja é feito aqui nos Melos. E chefe, você também é especialista em vinhos, você é sommelier é. e está aí uma coisa bacana, cada pizza tem um vinho. Isso é assim, na verdade eu tenho é, vários cursos voltados de vinho e, e metrícia sommelier, atendimento em geral, não me formei né, em, em parte de, de vinhos, mas sou apaixonado, né, sou um enófilo por vinho, vamos dizer, hum. desta forma. E eu montei, sim, uma carta de vinho com mais de 90 rótulos harmonizando com as minhas pizzas. Então, meu cliente chega ali e fala, pô, vou comer essa pizza, por exemplo, a minha de presunto cuco, com um presunto de parma e que é uma pizza mais potente, que vinho que você me indica. Eu tenho vários rótulos para indicar para ele, desde um tanto com preço quanto harmonização de, de paladar e uvas, e isso foi um carinho que eu quis fazer, e uma paixão harmonizando tanto com a pizza quanto o vinho, né, um colocar assim, pizza e vinho, uma harmonização perfeita aí, e feita tudo com muito carinho para os meus clientes. Bom, a gente falou da tua gastronomia, mas a casa em si, o Café Terraço, ele tem uma história lindíssima, está aqui há décadas... Isso, o Café Terraço existe desde 1950, foi fundada pela família Caravelas, vamos dizer que a Vila Natal inteira foi fundada pela família Caravelas, que participou e participa muito ainda pelo crescimento e desenvolvimento de Campos do Jordão. E eu me apaixonei pelo nome, pelo Café Terraço, e quando eu vim para o Café Terraço e restaurei toda essa história, e tem muitas pessoas que perguntam, mas pô, o que tem a ver o café terrasco com a sua gastronomia italiana? Eu falei, pô, a história. É, fala, pô, minha gastronomia italiana, com o nome Café Terrasco, vem da origem francesa, né voltado para o bistrô, foi onde que eu resolvi fazer o almoço para manter o nome e à noite manter a minha gastronomia. E as pessoas vão perguntar, vão querer entender, vão chegar aqui à tarde querendo tomar café, não tem café. Né, é muito legal, eu falei, eu vou fazer esse desafio e me apaixonei por tudo isso. É uma coisa muito grande. E aí fui trabalhando e faz sete anos que nós restauramos toda essa história do café terraço e cada dia eu fico mais apaixonado pelo café terraço é, e poder fazer que as pessoas tenham esse momento gastronômico na minha casa tanto no almoço quanto no jantar Bom, e a Vânia ajuda você a administrar a casa, cuida de tudo aqui. Como é que o pessoal acha a casa? Quem quiser conhecer, quem for lá da nossa região e quiser conhecer e saber mais sobre a casa? É, pelas redes sociais, né? Pessoal vem encontrando bastante e assim, o boca a boca, né que é muito importante, um vai indicando o outro e assim a gente vem, vem seguindo nossa jornada. Assim. O boca a boca é muito importante. E qual que é o endereço do, do Instagram? É arroba Café Terraço Campos de Jordão. Chefe, parabéns, você conseguiu juntar aqui cultura, gastronomia é cultura, história e um ponto turístico, não deixa de ser, Com né? Certeza. porque você vem aqui e fica sabendo a história. Isso, é uma história muito bonita, eu descobri que a minha gastronomia as pessoas respeitam muito, o meu nome hoje é muito respeitado. E eu vi que eu não precisava mudar o nome do Café Terraço e colocar o meu nome, por exemplo, e, ou colocar algo voltado falando que é pizzaria, né? E deixamos bem claro que durante o dia é bistrô de pratos alacartes e à noite é pizzas artesanais, que é a minha especialidade e minha paixão. Então bora experimentar. É. Então é, não, não então, adianta ficar falando, agora tem que comer, né? Não. Delícia, não é mesmo? E agora vamos até o Café do Bosque conhecer aquele que foi eleito o melhor cheesecake do Brasil. E nós descobrimos mais um cantinho com uma culinária, uma gastronomia sensacional. Eu estou aqui no Café do Bosque junto com a Renata. Renato, que eu procurar aqui local eu acho? Sim, você encontra produtos aqui da região, como os queijos. Aí temos as cachaças, temos os vinhos. E tem embutidos também. Tem embutidos também. E as cachaças são todas especiais. Isso, todas especiais. Saborizadas, com 20% de teor do álcool. É, parece mais um licor do que uma cachaça. Bom, e aqui também funciona um restaurante com um menu sensacional, inclusive premiado, né? Isso, como a Truta Ibérica, que saiu na revista Paladar. A truta do bosque e o filé mignon suíno, que são os pratos da casa. E a sobremesa, o carro-chefe, cheesecake premiado. Isso, a famosa cheesecake de frutas vermelhas, que são pratos elaborados pelo meu irmão, que é a Andrea Carla. E essa, esse cheesecake ganhou um prêmio. Isso, ganhou prêmio. Na revista Paladar também, como um dos melhores do Brasil. Olha que delícia, precisamos experimentar, melhores do Brasil, gente. Bem aqui no Bosque, quando vier a Campos do Jordão, que vale muito a pena conhecer essa gastronomia. Renata, obrigada. imagina, uma boa tarde. viajando, não podemos descuidar da nossa saúde. Então, vamos escutar agora as dicas dos nossos consultores de saúde, começando com a nutricionista Sandra Paiva. Para quem está vindo para Campos campus e quiser saborear a gastronomia local, o interessante é alguns hábitos que a gente traz de casa. Consumir salada, intercalar água entre a bebida alcoólica, mastigar bem os alimentos, porque é tão importante a mastigação. A mastigação ela é a primeira etapa para a digestão. Então, quando a gente mastiga bem, você tem um maior controle de saciedade. Isso é muito importante para você acabar consumindo os alimentos e manter a o seu equilíbrio, né? Aproveitar a culinária local, é, consumir sucos naturais. Evitar adoçar esses sucos naturais, né? Porque às vezes a pessoa já tem o suco e ela não acostuma com o sabor da fruta. Então ela precisa diminuir essa quantidade de açúcar, principalmente em viagens, né? Porque o que, que acontece? Quando a pessoa viaja, ela acaba aumentando o peso. Porque ela tem aquela sensação. Ah, eu vou diminuir o estresse, eu tô aqui para aproveitar. Não é mesmo para ficar pensando em dieta quando tá viajando. Mas o mais importante é manter bons hábitos para não chegar no final da viagem e aumentar muito o peso. Malu, muito obrigada, um abraço e sejam bem-vindos em Campos do Jordão. parte da nossa viagem a Campos do Jordão você assiste na semana que vem agora eu quero mandar um grande beijo para Vanessa lá das óticas Diniz nice Prime aqui em São José do Rio Preto que fica lá na Redentora viajei o tempo inteiro usando óculos maravilhosos lá da Diniz Prime e quero mandar também um abraço a todo mundo da concessionária Toyota da Rodobens, que fica aqui em Rio Preto. Fomos numa SW4 da Toyota maravilhosa e já na estrada o passeio já estava incrível. E um beijão para Débora Maria, assessoria de imprensa lá de Campos do Jordão, que nos recebeu. E a continuação então, na próxima semana, eu espero você! <música>